Olá galera, canal Faixa Verde no ar, me chamo Carlos Risato E como você já sabe, é de praxe, a gente vai falar hoje sobre coisa boa Vou falar sobre games aqui no canal E ontem aí a gente fez um teste de uma live Então até expliquei o motivo por que eu não faço tantas lives no canal Uma é tempo, outra é questão de placa de captura correta eu mostrei inclusive... É, como fica uma captura de um jogo de Xbox no meu canal, um jogo de um Playstation 4, que é um videogame mais novo uh, Eu só consigo fazer lives que sejam de videogames mais antigos, tá? Então, esse é um dos motivos que não há muito, muita live no canal, tá? E ontem também tive uma falha aí, é, que ocorreu no... No vídeo, que foi a questão do SEGA Saturn falhar Então ele tá parado nessa tela aqui Eu vou estar tá mostrando para vocês qual que é a falha que ocorre, tá? Então, eu simplesmente insiro o CD no SEGA Saturn Eu ligo o console Ele vai dar a tela de abertura inicial Já conhecida por nós, né? E a hora que inicia ali, a hora que entra no menu ele fala que o disco é irreconhecível, ou seja, que o disco não é correto. Então foi feita a utilização por esse sistema. Usei também um cartucho de Action Replay pela questão também de região, né? Porque todo mundo sabe que o Sega Saturn tem um bloqueio de região, mas não é isso. Vários jogos estão dando esse problema, então a gente só teve um jogo que funcionou ontem, que foi o KOF 95. Que funcionou com o cartucho dele, mas acabou falhando Então hoje vou estar mostrando como fazer a limpeza desse console Se prepara aí para as dicas Bom, como podem ver Está aí o Sega Saturno Bonito Deixa eu focar aí a câmera Então, a gente tem aí o nosso Sega Saturno totalmente bonito Já tenho um cotonete aqui para poder fazer a limpeza Enfim, vamos começar a fazer a limpeza aí do console É importante também que você tenha Tenha álcool isopropílico Tem que ser álcool isopropílico Não pode ser outro tipo de álcool, tá, galera? Por quê? Pra evitar oxidação, para evitar problema aí Com o seu console, com o seu amiguinho, tá? Então vamos lá Então a gente vai abrir, vai arrancar aqui o... o os parafusos, tá? Então, uh, o aparelho Se a gente observar bem, tá? Ele tem um parafuso aqui Tem outro aqui tem outro aqui, aqui tem aqui também, tá? E a gente vai sacar todos eles para abrir aí o console. Bom, abro aqui e vou retirar a tampa, tá? Então retirei a tampa, é possível verificar aqui dentro do equipamento o leitor de CD, que é onde a gente vai agir aí e verificar o que está ocorrendo. Esse console é um console que eu faço sempre a verificação, eu pego, faço a... Ah, eu olho, né? Se ele tá funcionando ok, se ele tá funcionando corretamente Enfim, eu vou tirar aqui Então vai ter esse... Esse flat Esse flex, né? Vai ter também isso aqui E tem esse conector O ideal, tá, gente? É soltar ali o parafuso do conector abaixo aqui na placa para você soltar aí o equipamento, tá? Então separamos aí o videogame do leitor, tá? Então, vou colocar ali do lado e a gente vai partir pro leitor. Então o leitor é um leitor que tá bom, tá? Provavelmente ele deve estar com alguma sujeira, alguma coisa do tipo, tá? Então vamos lá. A gente pega e saca essa tampa aqui e faz a limpeza. Então vou pegar o álcool isopropílico, vou espirrar aqui no no cotonete passar por essa parte aqui, tá? Então, se você não sabe fazer, não faça para não dar problema no seu console posteriormente, tá? Então, isso aqui eu já costumo fazer há um tempo. Eu já faço limpeza, eu já verifico, já tenho as minhas espátulas certinho para poder estar tá utilizando. Tirando, então, no caso, eu vou tirar essa. essa essa proteção aqui tá com toda a calma com todo cuidado para que não ocorra falhas melhor tirar esse pano aqui para não ocorrer problema eu não tenho o correto seria ter uma manta correta para poder fazer isso então ainda não tem essa manta enfim a gente faz o melhor que a gente pode né então, vamos lá. então... É muito difícil gravar e fazer essa manutenção no equipamento, tá? Então a gente dá uma olhada para ver se tem alguma falha. Aparentemente está tudo limpinho. Vou só dar uma limpada na engrenagem aqui. Lembrando que o vidro parece ser o vidro de limpar telas aqui. Eu só aproveitei o vidro, tá? Isso aqui é álcool isopropílico. Você compra em loja de eletrônica, esse tipo de loja que você compra esse tipo de material. Então, não é qualquer lugar que eu vou comprar o material, tá, gente? Não vá usar o seu álcool lá de cozinha, que ele é álcool que usa pra limpar as coisas, não. Enfim, aparentemente parece que tá tudo ok. Em questão de limpeza, não tem sujeira abaixo. É importante tomar muito cuidado com a limpeza interna, por isso que ele tem essa essa capa, justamente para não cair sujeira. Então, dificilmente vai ter sujeira lá. Então a gente fez só essa limpeza e vamos fazer o teste do equipamento. Então vamos testar com ele aberto mesmo. A gente volta e vê se se funcionou, ok, se deu falha, ou se encaixou certinho aqui. Beleza, se deu falha, se tá ok, se o equipamento funcionou, então a gente vai saber isso agora. Tá, uh, vamos lá. É importante você lembrar também que esse console aqui vocês estão vendo ele tem uma placa de desbloqueio. Tá, o normal é esse flat já tá ligado direto aqui. Tá, então a placa de desbloqueio, alguns consoles têm, é importante para você jogar jogos. Por exemplo, eu não conseguiria jogar um. um COF95, é muito fácil você encontrar o COF95, o cartucho, mas você não encontra o jogo original. Quando você encontra o jogo original, é muito caro, tá? Então, assim, é mais fácil você ter o aparelho desbloqueado e jogar. Por quê? Porque você não vai conseguir inserir o cartão, ao mesmo tempo inserir a... Você não vai conseguir inserir o cartão E ao mesmo tempo inserir o slot de expansão Do KOF 95 Então assim, é um jogo que é complicado De você emular por essa questão Porque o console simplesmente Ele é difícil de você fazer Essa manutenção correta Então a gente vai pegar Vai colocar para esse lado aqui Acho que o mais difícil é conectar Essa parte de baixo aqui depois que você solta Que é uma é complicadinha, você tem que colocar um pouco de lado, mas então muito cuidado com o seu videogame. O videogame ele é sensível, tá? Algumas coisas não podem ser mexidas, por exemplo, se ele não rodar eu vou acabar é, fazendo a regulagem da lente que fica bem aqui abaixo, ó. Você olhar é aquele aquele sensor lá, mas jamais mexa nos nos potenciômetros de tensão da placa, essas coisas porque não há necessidade, tá? Então, vou apenas plugar aqui. Eu fiz a limpeza correta e vamos fazer o teste. Vamos lá no nosso teste. A câmera não é das melhores, mas já dá pra ver como funciona aí. Então, a gente tá com o console aberto aqui. Dois jogos que eu tô fazendo o teste. Um deles precisa de cartucho para troca de região. E o outro, que é o Castlevania, já tá em formato americano. Então, simplesmente o que eu vou fazer? Vou tirar o cartucho. Vou fazer um teste sem o cartucho, tá? Então, vou ligar. Eu já peguei um prendedor aqui para segurar o espaço. Então, tome muito cuidado com essas bases aqui, porque essas bases aqui, elas são energizadas. E a gente fica olhando ali qual é o resultado, tá? Então, vai ligar ali o console. No meu caso, a bateria ela já está esgotada também. Eu vou trocar essa bateria. É bem simples a troca da bateria. Ela fica bem aqui atrás. É um conector. Aqui atrás você tira a bateria e coloca outra CR2032. A modelo da bateria, vou selecionar em inglês mesmo. Não vou acertar a data porque vai zerar mesmo. E a gente verifica se ele vai ligar. Então vocês estão vendo aí o videogame aberto funcionando, tá? Na, no, no aparelho, tá? Então vemos aí que iniciou. Vocês podem ver na tela menor na lateral que ele iniciou normalmente, tá? Então, tá lá o jogo, ó. Símbolo da Konami, vocês veem ele rodando, tá? E ele já tá funcionando OK. Então, o um videogame que não funcionava nada, era só uma um, uma limpeza para dar um reset e começar a funcionar OK, tá? Então, vamos para o segundo teste. Vou até pegar aqui, vou iniciar o jogo para a gente ver. Então, E já vê que está funcionando OK. Ontem eu tentei jogar e é só problema, né? Beleza. Então a gente vai pegar e vai rodar o Street Fighter. No meu caso, o Street Fighter aqui ele é um Street Fighter 0, ele é japonês, tá? Então eu tenho que botar o cartucho de troca de região para poder ligá-lo também pra fazer o teste. Então, vamos lá. Street Fighter 03, botei pra rodar. Também vai dar aí o de inglês, porque a gente não trocou a bateria ainda. Eu vou arrumar lá uma 2032 para colocar no lugar. E vamos lá. A gente aguarda a tela inicial. vai dar o start game no caso porque o meu é um PC do actual replay não é o, tá sem o pseudo instalado tá que a dia Eu vou instalar o pseudo para a gente ver o pseudo Saturno para quem não sabe ele é, transforma esse cartucho em cartucho de de desbloqueio tá o ruim é que você perde a função de backup porque ele tem uma função de backup bem legal também para esse jogo então isso é bem bacana também então já deu para ver que tá funcionando né? A gente vai fazer um teste aí, isso porque não tava funcionando nada galera, ontem a gente teve um problema na transmissão, eu acabei jogando aí um pouco de, de Super NES também, um pouco de Wii para dar uma brincada né, com, com o jogo, então a gente vai ver aqui, o load nesse jogo era demorado mesmo na época já apareceu o símbolo da Capcom. Ah, o legal é que o load ele é mais demorado. No, uma comparação bem bacana com o Street Fighter que tem para o Playstation 3. O load desse jogo ele era demorado. Mas quando você conseguia colocar ele. começar a conseguir jogar ele. E tinha pouco load nos menus. Então diferente de ter aquele monte de load no, nos modos. Ele quase não tem load no Sega Saturn. Tem um load grande no início. E depois não tem load mais. Tem um outro load que você utiliza, né? Então ele é bem bacana aí para estar tá jogando. Bom, enfim, esse jogo já funcionou. Vou testar com outro jogo aqui para gente ver. Vou pegar aqui um Mega Man X4, tá? Eu vou fazer sem o action replay para ir mais rápido a ah, o início, tá? Então eu tirei o action replay para a gente ver ele rodando. Então Depois eu também vou estar mostrando qualquer dia no vídeo aí como fazer a, a transformação desse cartucho no pseudo-saturno, tá? Então, um cartucho de desbloqueio completo aí. Então, às vezes você acha ele na versão sem desbloqueio e a gente desbloqueia, fica bem mais tranquilo. Então, é possível verificar aí o videogame rodando, tá? O jogo rodando numa boa. Esse jogo tem uma abertura legal, cara. Eu gosto muito da abertura dele. O áudio dele é muito bacana, a abertura dele. Esse X que aparece, pra mim, é um dos melhores Mega Man que tem, tá? Da série X. E esse o X6, pra mim, são os melhores. Então. Vou jogar um pouquinho pra gente ver se tá funcionando legal, né? Mas eu já tenho certeza que tá. Vou escolher. Vou escolher o zero. Vamos pular o jogo, né? A parte do jogo aqui. Já deu pra ver, ó lá. O load tá super rápido também. Já entrou já no jogo tranquilamente. Ó lá. Tá respondendo numa boa o jogo. Ó. É isso aí, galera. Um abraço para vocês. Espero que tenham gostado do vídeo. Agora eu vou fechar o console, é só colocar aquela tampa lá, fazer a limpeza completa nele. Um abraço para vocês aí, espero que tenham gostado. Uh, é só vocês curtirem também o, a, o meu canal, tá? Então vocês vão lá, tá mandando lá o recado para estar tá curtindo aí. Então um abraço para vocês, espero que tenham gostado e até mais.